Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Aventuras de um Morto. Décima obra da série Se a Mediunidade Falasse. Uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 2 Encontro com Eurípides Dirigem-se à casa de Eurípides, que os recebe com alegria e cordialidade. Eurípides convida-os a entrar em sua sala de trabalho, onde sentam-se e conversam. Aceitaste a tarefa de divulgar as verdades do Consolador? Indaga Eurípides. Sim, responde Trismundo, um tanto constrangido. Pretendes recordar a tua programação anterior? — A da última reencarnação? — pergunta Trismundo, um tanto confuso. — Sim — afirma Eurípides. Não sei. O que o senhor acha? — Penso que seria de grande valor. Tens apenas de te preparar para não fugir por meio da autocondenação. Caso estejas disposto a aceitar teus erros com humildade, é sempre um excelente auxílio saber como e por que erramos. Conclui Eurípides. Irei-me preparar, responde Drismundo. Esse era o principal assunto que Eurípides desejava tratar. Aceitar os próprios erros é passo essencial para o verdadeiro crescimento espiritual. Eurípides sorri ante a resposta de seu amigo do passado. É uma situação interessante, em que Eurípides se lembra do encontro de ambos à época do Cristo, enquanto o trismundo apenas sente uma ligação com ele, sem fazer a menor ideia do motivo. — Algo mais em que possa lhe ajudar? — pergunta amigavelmente o mestre de sacramento. — Não. Por enquanto sei que devo trabalhar muito para entender melhor minha situação e elaborar um caminho para minha recuperação. É verdade, concorda Eurípides, devemos sempre pedir, mas também fazer por merecer. Quero lhe dar um presente, diz Eurípides, estendendo a mão com um pequeno pergaminho. Trismundo pega-o e, ao abri-lo, leia a seguinte mensagem: Trabalho, no céu e na terra, com honestidade e fraternidade, é o caminho que leva o Criador dos mundos. — Obrigado, diz Trismundo pensativo. Despedem-se. No caminho da volta, Trismundo comenta com Anastácio. — Interessante. Nunca ouvi essa frase, mas parece que já a conheço há um longo tempo. — Talvez você a conheça, responde Anastácio. — Mas o amor não é a lei maior? Indaga Trismundo. Sim, é verdade, mas até chegarmos à plenitude do amor, que é a síntese de todas as virtudes, precisamos avançar em várias virtudes. Pensei que o meu maior problema fosse o apego aos bens terrenos e ao poder, comenta Trismundo. É verdade, por isso o antídoto: trabalho com honestidade e fraternidade. Hum, entendi. A honestidade previne-me de possuir indevidamente e a fraternidade evita que eu tenha mais do que preciso. Não tinha feito essa relação. Conclui Trismundo. Eurípides é mais sábio do que imaginamos. Explica Anastácio sorrindo. — E sobre a lembrança de meu último planejamento reencarnatório, como faremos? — Primeiro, é preciso que você se recupere um pouco mais. Em seguida, iniciaremos o planejamento atual e, ao mesmo tempo, você recordará suas escolhas anteriores para avaliar melhor as escolhas atuais. Excelente! Adoro realizações bem feitas. Serei desta vez um excelente aluno. Comprometo-me com isso. Fala Trismundo, empolgado. É a primeira vez desde que desencarnou que ele se sente alegre. Anastácio fica feliz em ver como o encontro com Eurípides foi estimulante. Eurípides sempre usa técnicas energéticas e psíquicas diferentes para cada espírito que auxilia, e, assim, já auxiliou milhões de espíritos de forma discreta e profundamente eficiente. A orientação que deu, se seguida por Trismundo, o ajudará muito, inclusive quando já estiver reencarnado. — Chegam à enfermaria. Anastácio orienta. — Descanse hoje e amanhã. Em seguida, virei aqui para buscá-lo bem cedo. Informe-se sobre as bibliotecas às quais você pode ter acesso. Depois, lhe mostrarei as aulas, os filmes e documentários que você poderá assistir, além das apresentações artísticas. — Descanse o máximo possível, pois, a partir de quinta-feira, sua preparação ocupará pelo menos doze horas por dia. Conclui Anastácio, sorrindo. — Que bom! Assim sobram dez horas, pois, em pouco tempo, precisarei de apenas duas horas de sono. Conclui Trismundo com o otimismo que o caracterizava na Terra. Anastácio despede-se feliz. Trismundo vai dormir. Ele dorme muito e muito bem, sem ter sonhos, isto é, não se recorda deles. Além disso, tem um sono profundamente reparador. Eurípides visita Trismundo durante o sono e aplica-lhe energias regeneradoras, que somente um espírito superior sabe manipular. Nosso amigo acorda sentindo-se recuperado e levanta-se feliz. Cumprimenta todos com educação e sai à procura da primeira biblioteca que possa achar, se deparando com a Biblioteca Felipe, o Apóstolo. Não me estranho, pensa. Ele então entra na biblioteca e se informa da possibilidade de consultar os livros. Uma simpática atendente lhe explica. Estamos sempre abertos. Além de estudar, você poderá conhecer a vida dos essênios por meio de vídeos reais e entrar em contato com estudiosos que aqui vêm realizar pesquisas e sempre nos oferecem palestras sobre os temas que estudam. Aprender e compartilhar são tarefas simultâneas para os frequentadores desta biblioteca. Trismundo alegra-se, mas se pergunta se ele, um espírito em recuperação, poderia entrar. A simpática atendente lhe diz, após captar o seu pensamento. Aqui ninguém precisa relatar sua situação espiritual. Tudo identificamos pela vibração que cada um emite. Seja bem-vindo. Para Trismundo foi um grande alívio. Poderia entrar e não precisaria relatar sua dolorosa situação. Muito obrigado. Responde feliz e entra sem perda de tempo. A maior surpresa para ele foi observar os diferentes livros e pessoas que faziam consultas em inúmeras sessões. Preciso aproveitar bem o tempo, pensa. Ao encontrar uma sessão com o título Planejamento Reencarnatório, não teve dúvidas. Dedicaria seu dia para consultar esses escritos. Passando à vista pelos títulos, encontra os mais diversos. Lepra, um caminho para o Cristo. Uma encarnação como deficiente visual, dentre outros. Folheou alguns livros e viu que a maioria tinha a seguinte estrutura. Planejamento com referências a encarnações anteriores, reencarnação com descrição das provas a serem enfrentadas a vivência do espírito reencarnado e a análise do próprio espírito e de seu guia espiritual após o desencarne. Que literatura fascinante, pensa Trismundo. E é assim que, por estar tão focado na consulta dos livros, ele não percebe que um espírito se aproxima dele, toca em seu ombro e lhe diz Você por aqui? Trismundo se vira e quase morre de susto. — Eufrásio? Você? Ah, — Calma, eu não morri ainda. Só vim aqui estudar. Tô vivinho, quer dizer. Estou morto na carne, reencarnado. Trismundo sorria ante a surpresa do encontro e do novo conceito que aprendeu. Morto na carne. Então levanta-se e abraça o amigo de infância e juventude. — Quanto tempo? — diz Trismundo. — É verdade. Soube de seu desencarne pelos jornais. Comenta Eufrásio. Ah, meu amigo, o quanto perdi por me dedicar a conquistar um enorme monte de nada. Lamenta, Trismundo. Agora só lhe resta trabalhar, e isso você faz bem, meu amigo. Diz, sorrindo. E, consolando-o, prossegue. Se você conseguir direcionar seu potencial de trabalho com sinceridade e fraternidade, realizará uma boa obra. Sinceridade e fraternidade? Sim, amigo, não devemos fingir amor profundo à humanidade como os fariseus. Ainda não temos condição de sermos como Eurípides ou João Evangelista. Por isso, é melhor termos uma meta real, sinceridade e fraternidade, no lugar de fingirmos uma grandeza que não temos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E, para chegar a essa meta antes, é necessário sermos honestos e fraternos, não acha? Indaga Eufrásio. Concordo. É interessante você dizer isso, porque essa foi a frase que Eurípides me passou ontem. Fala, Trismundo, e, ao mesmo tempo, pega do bolso o um pequeno pergaminho, mostrando-o a Eufrásio. Como é bonito, Eurípides confiará a você uma bela missão. Comenta Eufrásio. É? Pergunta Trismundo. Sim. E ela exigirá muita honestidade, íntima e fraternidade com todos, assim como renúncia. Explica o e conclui. Como você é uma pessoa corajosa, estou certo de que isso não lhe intimidará. Pelo contrário, se querrei muito e se agora Euripe confia a mim uma tarefa importante, serei agradecido por meio de minha dedicação sem limites. Responde emocionado. Eu, frase o olha para ele feliz. Já Trismundo lamenta-se por ter se distanciado do amigo de infância. Ele escolhera outro caminho, o do crescimento espiritual. Trismundo indaga. — Você é espírita? — Sim, há 20 anos. Sempre me lembrei de você. Conversei algumas vezes com o meu guia espiritual sobre uma maneira de lhe auxiliar, mas você estava tão envolvido com suas preocupações que não conseguimos muito. — Obrigado por ter tentado, amigo. Isso significa muito para mim. A solidão do sucesso na terra é destruidora. — Mas nada é perdido. Talvez você tenha aprendido a lidar com a solidão, e quem sabe na próxima encarnação conseguirá enfrentar a solidão dos que servem ao Cristo. — Ah, nunca pensei nisso. Talvez minha encarnação não tenha sido toda em vão. — Claro que não, meu amigo. Use seus talentos para o Cristo. Ele paga melhor. Diz Eufrásio, sorrindo. Obrigado. Posso lhe fazer mais uma pergunta? Sim, ainda tenho alguns minutos, responde Eufrásio. Quem foi Filipe? Filipe foi seguidor de João Batista e depois de Jesus. Ele foi um dos apóstolos. Há um pequeno livro que resume a vida desse abnegado espírito na entrada da biblioteca. É muito interessante. Trismundo agradece e, ao se despedir, indaga. — Ainda nos encontraremos? — Certamente. — Logo que possível lhe visitarei. Somos agora mais amigos do que antes. Mas agora devo ir, tenho que acordar. Afinal, por um tempo ainda tenho as coisas do mundo. Conclui com bom humor. — Você se lembrará de nosso encontro? — Com certeza. Aprendi com Eurípides em um curso aqui a recordar as experiências fora do corpo. — Quando estiver no mundo, quero também poder lembrar... Você vai, sim. Eurípides está lhe confiando importante tarefa, conclui Eufrásio. Até breve, despede-se Trismundo. Abraçam-se. Até uma noite destas, despede-se Eufrásio brincando. Ambos choram discretamente. Encontrar um amigo é uma experiência especial. Pensa Trismundo que, há muito tempo... Não pensava nos pouquíssimos amigos que deixara na terra. Se você descobrisse que tem um sério compromisso espiritual em sua atual encarnação, o que mudaria? Capítulo 3 – A Preparação Ao se aproximar da cama de Trismundo, Anastácio encontra deitado de olhos fechados. Toca-lhe então o ombro... Ao que Trismundo abre os olhos e levanta-se. Já está pronto. Você não achou que iria me encontrar dormindo, não é? Diz sorrindo. É muito bom ver que você entendeu o que significa trabalho. Responde Anastácio. Vamos? Pergunta Trismundo. Saem conversando. Para onde iremos? Pergunta Trismundo. Logo que chegar você saberá. Diz Anastácio, também com bom humor, e continua. Vamos preparar seus horários de atividades. Não é possível realizar um planejamento reencarnatório como o seu, sem que, paralelamente, você tenha uma preparação emocional intensa. Não esqueça, foi você quem decidiu trabalhar abnegadamente com o Consolador. A quem muito é dado, muito é cobrado. Ótimo, adoro desafios. Responde Trismundo com sinceridade. É muito importante ter sempre coragem e disposição. Só os corajosos crescem. Comenta Anastácio. Serei excelente aluno, eu prometo. Sei que sim, contamos com isso. Chegam à entrada de um alto edifício. Trismundo admira-o e comenta. Nunca vi nada tão belo. E a vista lá de cima é belíssima. Poderemos vê-la depois? Depois não. Iremos para o último andar agora. Responde Anastácio. Trismundo sorri, feliz. Entram, atravessam a recepção, recebem as boas-vindas de simpáticos trabalhadores do edifício e sobem. — Você imagina o motivo de irmos ao último andar? Indaga Anastácio. — Não. Na terra, o último andar normalmente é reservado aos mandões. Estamos indo encontrar algum diretor? Pergunta Trismundo. Bem, o diretor de todo este complexo hospitalar e educacional é Eurípedes. Vou lhe dar mais uma chance. Não tenho nenhuma ideia. Quem sabe vamos a um elegante restaurante? Brinca. Trismundo. Quando chegam ao último andar, Anastácio revela em tom de brincadeira: Seja bem-vindo ao seu passado. Uh, passado? Esta é a sessão responsável pelas regressões de memória para o planejamento reencarnatório. É um tipo de regressão muito específica e muito importante para o sucesso da encarnação. Eurípides localizou esta sala no último andar para simbolizar sua relevância e também para mostrar que a ascensão amplia sempre a visão do espírito, inclusive em relação a seu passado espiritual. Ascender requer uma melhor compreensão de si mesmo. O autoconhecimento é o um necessário estimulador do crescimento espiritual. Para avançar e ter ampla compreensão, precisamos voltar para compreender os nossos erros, revivendo-os emocionalmente, para que não precisemos revivê-los fisicamente no mundo. Isso é genial, superar o conflito emocional que geraria a transgressão da lei de Deus por meio do autoconhecimento. Que bom que você entendeu! E não apenas você será beneficiado por esse processo, mas você também será responsável, quando encarnado, por auxiliar na implantação disso no mundo, ao menos entre os espíritas. Mas os espíritas do mundo já não conhecem tudo isso? Indaga Trismundo sem entender. Amigo, lembre-se, uma coisa é saber, outra é viver. Até no movimento espírita tem esse tipo de problema? — E terá ainda por alguns anos. Você deve ajudar a alterar esse estado de coisas. — Eu? — Sim, você. Você ajudará a difundir essas ideias. Depois, espíritos evoluídos serão responsáveis pela implantação. — Ah, sim. Isso posso fazer. Minha parte eu garanto. Responde Trismundo, empolgado. Nosso amigo em recuperação sempre foi um grande empreendedor. Enquanto conversam, se aproxima a doutora Paula, que cumprimenta Anastácio Trismundo. E, dirigindo-se a Trismundo, ela explica. Em seu caso, Trismundo, além do procedimento preparatório, irei lhe explicar detalhadamente o processo de regressão e as implicações para o reencarnante. Ela para um instante para observá-lo melhor e continua. Estou ciente de sua tarefa próxima. Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes escolheram você como iniciador do movimento de renovação. Entendo os motivos. Querem que você se torne um símbolo de regeneração para milhares de espíritos que também faliram. Além disso, sabem de seus talentos em relação às leis do mundo. É importante que você tenha consciência de suas responsabilidades. Deseja perguntar alguma coisa? Trismundo apenas conseguiu pensar. — Onde me meti? — Você terá que vivenciar uma verdadeira transformação interior e, ao mesmo tempo, manter uma constante ação externa. Disciplina, equilíbrio e abnegação serão totalmente indispensáveis. Responde Paula. Ante o rosto de espanto de Trismundo, Paula explica. — Sim, Trismundo, eu capto pensamentos. Na verdade, capto, inclusive neste momento, muitas de suas existências anteriores. Nosso trabalho é torná-las conscientes para você e auxiliar no seu amadurecimento emocional. Além disso, queremos ensiná-lo a vivenciar uma regressão e a realizar regressões em outras pessoas, para que possa fazer isso quando estiver reencarnado. Você deverá vivenciar todas as ideias que tem por obrigação difundir no meio espírita encarnado. Você concorda com isso? Pergunta com seriedade. Claro, só não pensei que tudo seria tão profundo. Este é o padrão de Eurípides, vá se acostumando. Responde com voz amena e pergunta. Vamos começar? Agora? O que faço? Responde Trismundo. Paula olha para Anastácio. Ambos sorriem. Fico feliz com sua disposição. Praticamente não trabalho com espíritas encarnados e recém-desencarnados. Eles têm medo de ver quem são. Comigo não. Eu sei que sou inferior. O que tenho a perder? Meu atraso espiritual. Comecemos. Responde com alegria. Deite-se. Respire fundo e relaxe. Respire, respire. Lembre-se de sua última existência. Orienta Paula. Vejo-me em uma reunião em meu escritório. Fala Trismundo. Descrevo o ambiente, os sentimentos. É luxuoso, confortável. Sinto-me triste. Enquanto o embaixador fala, penso... Será que há algo mais interessante na vida do que esses encontros? Em que momento sua vida desviou-se, entrou no caminho que gerou esse tédio? Indaga Paula. Estranho. Você pode falar o que vier na sua mente. Incentiva Paula. Vejo-me em um dos momentos mais eufóricos de minha vida. Como pode tudo ter começado ali? Conte-me. — Silêncio de alguns minutos. — Entendi. Estou eufórico por ter conseguido a promoção no banco, tornei-me diretor e em poucos anos terei milhões. Mas isso não é o que realmente gosto de fazer. — A euforia da ilusão lhe levou à glória do tédio. É isso? — Sim, é isso. Responde com tristeza. — Por quê? Indaga Paula que tem como principal objetivo ajudar a Trismundo a tornar-se consciente dos desvios vividos na última existência. É doloroso falar nisso. Lembre-se, assim você se liberta da dor. Aconteceu algo muito tempo antes. Conte-nos. Eu era jovem, adolescente. Apaixonei-me por uma moça três anos mais velha ela não me quis acabou tendo um namorado mais velho como isso o impulsionou a se desviar da rota da vida indaga paula não sei sim sei eu concluí que ela não namorava comigo porque eu não tinha carro e o namorado dela tinha e como isso afetou o seu futuro Decidi que não iria mais passar por aquele tipo de experiência. Iria ser rico. Custasse o que custasse. — Custasse o que custasse? Repete Paula. Silêncio. — Sim. — Custasse o que custasse? Repete mais uma vez Paula. — Custou muito. Passei a tratar todos como se apenas gostassem de mim pelo que tinha. — Agora vejo que ela não namorou comigo porque não tinha afinidade, não por causa de dinheiro. — Por que você fez esse julgamento? — Essa é a pergunta crucial do encontro. Paula aguarda. — Não sei. — Lembre-se de tudo que gerou esse sentimento de relacionar afeto e riqueza, insiste Paula. Após uma longa pausa... Trismundo começa a tremer e fala rapidamente. — Eu? Faraó? Continue. — Que faço com estas pesadas armaduras? — Você recorda muitos trechos de várias existências. Busque entender o que esse conjunto significa. Orienta Paula. — Dinheiro, dinheiro, relações de interesse, poder... A ausência de amor, solidão, tristeza, fala Trismundo, que chora convulsivamente. Paulo e Anastácio observam-no felizes. Sabem que, apenas reconhecendo os erros do passado, Trismundo poderá espiritualizar-se e ser vitorioso em sua próxima encarnação. Ambos sabem o quanto é difícil permitir que recordações desagradáveis tornem-se conscientes. Trismundo está vencendo a si mesmo. Isso os deixa felizes. Paula aproxima-se, estende suas mãos, das quais jorram luzes intensas a iluminar Trismundo, auxiliando-o a aprofundar a busca por suas memórias. Tudo é escuro... Afirma Trismundo. — Tudo? Não existe luz em teu ser? Busque a luz que sempre te acompanhou. — Vejo-me abusando do poder e das riquezas. — Trismundo, o que ficou destas experiências? Fala Paula, iniciando a conclusão da regressão. — Vazio, vazio. — Que tal encher esse vazio com luz? — Como? — Como? É possível? Como? Veja que você tem uma luz intensa em seu centro emocional. Observe-a. Sim, sim. Eu vejo. Ela sempre esteve aqui? Claro. Agora permita que ela cresça, que se expanda. Sim. Sinto-me melhor. Permita-se se sentir em paz. Permita-se sentir amor. Trismundo fica com a respiração lenta. Sinto-me em paz. Agora, pouco a pouco, acorde. Abra os olhos, mas mantenha os sentimentos e as informações em seu consciente. Eles são importantes para sua vitória espiritual. Conclui Paula. Trismundo abre os olhos e vê Paula e Anastácio. Ainda chora, mas, dando um sorriso, diz... Se estivesse no mundo, trocaria todas as minhas conquistas materiais sem pensar pela paz que agora sinto. — Você conseguiu! Hoje demos um passo importante. — Fala, seu guia. — Amanhã discutiremos seu caso. Normalmente fazemos isso após a sessão, mas quero que você se recupere melhor, pois, além de tratá-lo, iremos formá-lo. Conclui Paula. — Muito obrigado. Diz Trismundo. Não agradeça ainda. Espero que seu trabalho no mundo abra a mente dos espíritas para a importância da terapia regressiva e da recordação espiritual. Esse é o agradecimento que desejo. Conclui Paula. Conte comigo, doutora. Palavra de espírito em regeneração. Responde com bom humor, Trismundo. Confio mais nos criminosos arrependidos do que nos santos de fachada. Responde Paula alegremente. Todos riem. Esta foi a primeira prova de Trismundo. Ele se saiu muito bem. Como na maioria das provas do mundo, acima de tudo, precisamos da fé verdadeira que dá a coragem de agir e enfrentar os problemas. Mesmo espíritos em recuperação podem nos ensinar muito. Se você tivesse uma regressão de memória...